Você que desperdice ainda não ouviu falar Já faz tempo que é notícia, a água tá pra acabar Tá tudo sujo se quiser conferir É só olhar por perto, em qualquer lugar Tem esgoto a céu aberto, não dá pra deixar Como se fosse pouca coisa, a vida tá por um fio Pendurada na forca, poluição causada pelo racional desumano Ninguém tá nem aí, assim vai piorando a cada hora segundo Vai destruindo o mundo, seu habitat natural vai ficar sujo, lixo de fábricas, material pesado, já era no fundo do mar, acumulação de merda, se o rap assusta, palavrão não necessita poluição não é uma coisa bonita, doenças causadas por coliforme fecal diarreia, vermes, risco e fluvial, ciclo desastroso, da fossa pra torneira quem me garante a limpeza dessa sujeira Vereador, prefeito, governador ou presidente Talvez o um americano que se julga competente Pra esse aí tá bom, nunca vai ficar com sede Tem poder, dinheiro e ainda vai morrer mais cedo A gota da vida maltratada, desprezada, desperdiçada O mundo não vive sem água, poluição Vai aumentando a cada ano, quanto tempo será que vai durar o ser humano? Não demora pra acabar e já começa outra guerra Até quem não tem nada a ver, paga pela falta dela Lençol freático o homem não preservou Podia ser a esperança, mas o solo sujou O seu lixo pra onde vai, sua fossa quem cagou. Se não bastasse tudo, mas ainda tem isso pra botar terror Abre a caixa d'água, me diz o que confere 10 gramas de limo a cada 20 ml Quem pensa incomoda Pra muitos é polêmica, tem gente Que não toma água, pra não pegar doença Evite o desperdício De água pura, não tem como evitar Já tá virando tortura, infelizmente É um fato, difícil de entender A saúde do planeta, depende De quem mora nele, encare a situação Seja humano, irmão A lei se cumpre, ação e reação A má ação do homem, reação Da natureza, catástrofe, falta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 Fica tranquilo, mas usa só o necessário Feche bem a torneira, regula a descarga do vaso Como pode o dinheiro, tem mais valor que H2O Ficar sem grana é ruim, morrer de sede é pior Uso racional, é melhor forma de evitar Que um futuro sofrimento venha lhe atormentar Tem gente que só pensa em água Quando tá com sede bem fresquinha, gelada, limpinha e transparente Só pensa na sua, nem vê quem tá perto Recurso natural é um bem de todos, tô certo? Errado, o play lava o carro em sua telha Tudo e o suquinho gelado na mesa O povo pobre sofre, convive com esgoto Sem água limpa pra tomar é sufoco Quem sofre a consequência é você mesmo Vai ver Minha parte eu vou fazer, nós estamos quase sem tempo A coisa tá pior do que muita gente pensa O tempo tá curto e todo mundo sofre a consequência Empresários mega bilionários investem na poluição a serviço do controle de população Tão vigiando a nossa vida tipo urubu Pega o dinheiro, ouro, prata, enfia tudo é. A verdade é que a gota d'água infelizmente A esperança é de que o povo esteja consciente O assunto é sério, mas pode ser pior O problema é mundial e quem paga somos todos nós Se não quiser ouvir, vai, pensa só pra si Só vai sentir falta mesmo quando tiver no fim Aqui é hip hop rap, faço a minha parte Desperdiçar é o verbo preferido do covarde